Olá amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar nesta sexta-feira, hoje dia 9 de abril de 2021. Nesta edição nós vamos trazer muitas, mas muitas informações para você ficar muito bem informado. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e ao longo do programa nós vamos acompanhar a nova previsão de recorde na safra de grãos do Brasil. Vamos também trazer as últimas informações relativas às novas linhas de crédito que foram formatadas para o produtor rural, destaque também para a produção de girassol no estado de Goiás, tem ainda a previsão do tempo, as cotações do agro, tudo isso e muito mais. É claro, eu convido a todos a acessarem o nosso portal agrolink.com. .br para você ficar muito bem informado, onde diariamente o mundo do agro é atualizado, além de matérias, reportagens, entrevistas, você também fica por dentro da previsão do tempo, atualiza os indicadores econômicos, consulta o melhor manejo para a sua produção e ainda acompanha as movimentações do agromercado. agrolink.com.br é destaque no nosso portal nesta sexta-feira que no Rio Grande do Sul 70% da safra de arroz já foi colhida. A produtividade média apresentou um crescimento, registrando mais de 8 mil quilos por hectare. Na suinocultura o produtor está tendo prejuízo de 300 reais por animal e os custos de produção têm impactado no setor principalmente no estado de Santa Catarina. Já a produção bovina vive um bom momento, com recorde nas exportações no mês de março. As vendas ao mercado chinês e problemas com a produção de países africanos são apontados como os responsáveis por este bom momento do setor. O AgroLink destaca ainda que a safra de uva será maior do que o esperado. O maior produtor, o Rio Grande do Sul, deve colher mais de 950 mil toneladas. E o governo de São Paulo também anunciou a abertura de um escritório agro na Alemanha. Este será o terceiro empreendimento do tipo feito pelo governo estadual. No mercado internacional, o preço do frete subiu nos Estados Unidos. problema era mais prevalente no oeste do país, onde as colocações de carros por ferrovias de classe 1 chegaram a atrasar em até duas semanas. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre crédito rural. O Ministério da Agricultura lançou o Crédito de Recebíveis do Agronegócio, chamado também de CRA, que será uma parceria entre o MAPA e o BNDES. Este programa ele foi lançado nesta semana durante reunião virtual que contou com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Durante o encontro, Tereza Cristina destacou a importância de outras instituições financeiras também aportarem recursos para fomentar o agronegócio. Esse somatório aí de esforços fez com que a gente tivesse hoje, esse nasceu, essa ferramenta tão importante e inédita para o nosso agro. Que outros bancos também entrem, outras seguradoras, nós precisamos de muita gente. O agro cresceu muito. Nós temos hoje muito pouco recurso oficial. E esses recursos precisam ser dirigidos para os pequenos e médios produtores. No programa, o BNDES fará ainda a função de garantidor da operação e a expectativa é de que isto gere uma concorrência no mercado. O governo federal acredita que, com isso, os riscos da operação serão minimizados, gerando uma taxa de juros menor aos produtores. Este projeto piloto será realizado pela Cotrijal Cooperativa, que fica situada no estado do Rio Grande do Sul. Nós seguimos aqui falando sobre crédito rural, isso porque a Coalizão Brasil Clima Floresta, e Agricultura, enviou uma série de sugestões para o Ministério a fim de elaborar o próximo Plano Safra. Este movimento ele reúne mais de 280 representantes do agronegócio, setor financeiro, sociedade civil e também acadêmica. E entre as preocupações desta ação está um equilíbrio entre o agro e a proteção ambiental. É o que explica a líder da Força-Tarefa da Coalizão Brasil, Leila Harfushi. A coalizão acredita que é necessário promover um setor agropecuário moderno, produtivo, competitivo e responsável na utilização dos recursos naturais. A visão geral da coalizão é que o crédito rural precisa incentivar uma maior produtividade do setor agropecuário, de modo que os produtores mais eficientes, produtivos e dependentes do crédito subsidiado com recursos públicos tenham prioridade no acesso ao financiamento. Ela aponta ainda alguns programas que podem ser ampliados e valorizados para melhorar a relação do agro com a proteção ambiental. As propostas enviadas ao Ministério da Agricultura trazem dois pontos principais. O primeiro é direcionar recursos e subsídios para implementar políticas relacionadas ao setor agropecuário, como o Código Florestal, o Plano ABC Agropecuário de Baixo Carbono e as ações relacionadas às metas da NDC Vale lembrar que está explícito lá como ações a implementação de sistemas de integração, avoropecuária floresta e a recuperação de pastagens, além da implementação do Código Florestal e a eliminação do desmatamento ilegal. E do crédito rural, vamos passar agora para os resultados do agro-brasileiro. Boa notícia! A Conab, nesta semana, divulgou um novo levantamento relativo à produção de grãos do Brasil, que pela primeira vez deve passar a atenção de 270 milhões de toneladas. A repórter Sônia Valente nos conta os detalhes. O sétimo levantamento da safra de grãos da temporada 2020-2021 indica que a produção deve superar 270 milhões de toneladas pela primeira vez na história. O estudo foi publicado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Em relação ao anúncio passado, a Conab informa o um aumento de 1 milhão e meio de toneladas no volume produzido. A variação ocorre especialmente pelo crescimento de 1,1% na área plantada do milho segundo a safra e também pelo ganho na produtividade da soja o diretor de política agrícola e informações da Conab, Sérgio Dezen, dá os detalhes. E o crescimento dessa safra foi um crescimento expressivo, 6,5 ou 16,8 milhões de toneladas a safra anterior. De onde vem isso? Em primeiro ponto, a gente teve um aumento de 3,9 da área cultivada. Pode parecer, então, a gente está crescendo em cima de quê? Dado que nós estamos respeitando as regras ambientais ditadas pelo Código Florestal. A gente tem principalmente o crescimento de milho, segundo a safra, em cima da mesma área que produziu a soja. E o Brasil segue como líder mundial na produção de soja. O volume deve alcançar 135,5 milhões de toneladas, indicando um aumento de 8,6% em relação à safra 2019-2020. Quanto ao mercado internacional, o novo estudo da Conab indica um aumento de 24% nas exportações em relação a março do ano passado. Confira os detalhes sobre o sétimo levantamento da safra brasileira de grãos em www.conab.gov.br. Reportagem Sônia Valente Obrigado pelas informações. Agora vamos até o Centro-Oeste, pois o estado de Goiás caminha para liderar a produção de girassol no Brasil. A reportagem é de Aline Merladete. Pois é, Rivas mais uma alternativa para o produtor rural. Em Goiás, os agricultores estão apostando no girassol como cultura de segunda safra para a temporada 2020-2021. A expectativa é de que o Estado se consolide com o primeiro lugar no ranking nacional do grão, com a produção de quase 34 mil toneladas, o que representa um aumento de quase 3% em relação à safra anterior. O aumento é explicado em partes pelo crescimento da área plantada, que deve chegar a 20 mil hectares com produtividade estimada em quase duas toneladas por hectare. Segundo a Conab, o plantio do girassol no estado já se encontra concluído e as cultivares utilizadas são bastante eficientes na emissão de raízes quando em condições adversas de clima. A colheita segue prevista para o final de junho e início de julho, do portal AgroLink Aline Merladete. Obrigado Aline Merladete, agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira e também vamos projetar o final de semana. Do AgroTempo, a previsão completa chega agora com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Fazendo um panorama geral de como ficam as chuvas para essa sexta, sábado e domingo, já posso adiantar que na parcela central do país nós vamos ter tempo seco. Essa condição é predominante uma grande área que pega os estados do Rio Grande do Sul até o oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão. Isso de maneira geral, claro. Em algumas localidades tem condições para pancada de chuva de forma isolada e mal distribuída, principalmente no Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. E também temos condições para chuvas fracas e passageiras na faixa litorânea entre Santa Catarina até o litoral sul da Bahia. Muito por conta da circulação marítima e no litoral da Bahia esses acumulados podem ser significativos. Porém, no Rio Grande do Sul nós vamos ter mudança no tempo no decorrer desses próximos dias, porque uma frente fria avança em direção à região, e num primeiro momento ela vai ficar restrita ao Uruguai, mas vai influenciar na formação de um novo ciclone entre sábado e domingo. E por conta disso temos condições para temporais fortes, especialmente ao sul do Rio Grande do Sul, na madrugada entre sábado e domingo. Esse sistema avança para Santa Catarina, posteriormente Paraná e São Paulo na forma de frente fria, mas os maiores acumulados ficam mesmo no Rio Grande do Sul, Outro destaque no avanço desse sistema é nas temperaturas. Na sexta e no sábado o tempo ainda é quente, especialmente no período da tarde, mas entre amanhã e tarde de domingo o vento vira, derrubando as temperaturas no Rio Grande do Sul. Agora, nesses próximos dias também, as chuvas continuam persistentes na faixa norte do país, pancadas isoladas e mal distribuídas, mas que podem ocorrer em uma grande área, desde o Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas. Além disso, temos o posicionamento da zona de convergência intertropical, mantendo o padrão das chuvas volumosas entre o norte do nordeste e os estados de Roraima e Amapá. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. E, portanto, esta é a previsão do tempo para esta sexta-feira e também para o final de semana. Reta final do AgroLink News, vamos atualizar os indicadores econômicos. Nós fechamos a semana destacando a cotação do milho, a saca de 60 quilos, Fecha a semana sendo negociada a R$ 98,00 em Campinas, no estado de São Paulo, R$ 93,00 em Cascavel, no Paraná, em Rio Verde Goiás, R$ 85,00. E o milho fecha a semana sendo vendido a R$ 83,00 em Uberaba, no estado de Minas Gerais. Meus caros, com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Na próxima segunda-feira, nós temos um novo encontro marcado. Até lá!